Fone. Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha Tão correndo A gente tá indo lá pra Opa, nego Fode, vô Lá pra faculdade área 1 Vai rolar hoje o FliSol Festival latino de instalação de software livre mais tradicionais eventos de software livre aqui de Salvador, ele acontece simultaneamente em várias cidades na América Latina. É um evento que estou diretamente envolvido nele de alguns anos. Eu, o Cristiano Furtado. O Otávio Santana Uou, uou, uou, uou O Vitor Vilas Boas Tem um o Rego também Lá de Fera de Santana, vai estar aqui com a gente Também tem o um Antônio Ladeia Também esse ano Viu pro nosso time muito boa aí com bom expertise em software livre. A galera que manja de Linux e no Linux e suas ferramentas. Há algum tempo a gente participava, eu eu até palestrava tudo mais, só que tá ficando chato né, sempre aquela a mesma galerinha então a gente decidiu se afastar um pouco da parte das apresentações das nossas e abrir a, a, a talk pra a galera nova. Vamos renovar esse quadro aí. Todo mundo indo embora, eu vou parar? Não mais eu que tô atrasado. A loura vai me matar. Vai pegar agora aqui a Luiz Eduardo depois paralela. Tem que ficar ligado que agora tá cheio de Radar novo, agora eu tenho notícias por baixo do, do Iba Metro se esses radares já estão valendo. Não sei se já foram aferidos. Eu acho que não, eu acho. A mão. Na dúvida, o que a gente faz? Não faz nada. <risos> Tira a mão. Ali custa nada, passar 80 de um radar. O problema é que os novos radares parece que. Eles cobrem uma área maior, não é esse de captura somente no ponto dele, não, ele estende-se até 500 metros, a faixa de captura, então não adianta só ali vem em cima dele, você tem que segurar um bom ponto. paralela bem garrafadinha que não é novidade opa opa opa bora o negócio mais você vai lá vai lá vai lá abre que é você é uma puta bora chega meus bons você com a twista moto cheia de jogo cheio de swingado Essa palavra: Estratégia. Delícia de papai. Garrafamento. Yeah, facto. Sim, facto. Aí você para. Facto você é uma vergonha. Para nossa família Amarra Porra, velho, pra ir. A Suzuki, velho. Porra, velho. Intruda, velho. Olha, eu tô atrás da, da intruda, velho. Que vergonha. Nada contra a trudinha. né? Mas vou que porra. Tira a mão, tira a mão. Passou... Está muito rápido o fundo desse caminhão. Tirar... Vamos largar um pouquinho. Gente, gente, gente, larga. Oh, era Não me diga que era para ir por dentro. Não me diga. É verdade, era para ir por dentro. Eu não fui por dentro. Mas eu vou dar meu jeito. Eu não sou puta. Ué, era aqui que eu não tinha que dar o um jeito. Ah, velho. Puta que pariu. Véio. Ah, não. Gente, não faz isso. não faz isso. <risos> bom, chegamos. Ai. Bom, galera, então é isso aí. Até nosso próximos videozinho. Um bom dia para vocês e um beijo. Tchau, tchau.